Vendas diretas, um negócio de rápida prosperidade. Alguns o dominam como negócio do século XXI. Muitos o chamam de negócio à prova de recessão. O investidor bilionário Warren Buffett o chama simplesmente de o um melhor investimento que já fiz. É uma indústria que está crescendo constantemente durante os últimos 20 anos, crescendo mais de 91% apenas nos últimos 10 uma indústria que tem vendas anuais de mais de 30 bilhões de dólares nos Estados Unidos. E mais de 100 bilhões de dólares no mundo. A indústria de vendas diretas. E para 13 milhões de americanos. E 55 milhões de pessoas no mundo. Que fazem parte desta indústria hoje. O negócio está decolando. Por quê? Porque o negócio está prosperando rapidamente. Há quatro motivos. Propaganda boca a boca. O crescimento de negócios baseados em casa. Baixo risco e alto retorno. E não exige experiência. Como cidadãos da era da informática, somos constantemente bombardeados por mensagens. Pela televisão, imprensa, outdoors, a verdade é que não confiamos mais na sobrecarga de mídia. mas nós ainda confiamos nas indicações pessoais dos nossos amigos e família é um simples fato da natureza humana que qualquer produtor de hollywood conhece bem nada vende melhor que a indicação de um amigo podemos chamar de marketing de indicações boca a boca pessoa a pessoa chame como quiser é um grande negócio e é o que está impulsionando a indústria de vendas diretas em vez de pagar milhões por propagandas tradicionais as empresas de vendas diretas pagam as pessoas que usam, adoram e entusiasticamente falam sobre seus produtos e serviços. Essas indicações de pessoa a pessoa podem acontecer no trabalho, num café, pelo telefone ou pela internet, ou em qualquer outro lugar. O lendário especialista em administração e autor de best-seller Tom Peters diz que a venda direta é a primeira mudança verdadeiramente revolucionária no marketing. Há uma geração, o caminho mais seguro para o sucesso financeiro era ir para a faculdade e conseguir um bom emprego numa boa empresa. Ter negócio próprio era arriscado. Hoje é o contrário. Hoje, mais de uma em cada oito residências dos Estados Unidos tem uma empresa baseada em casa. De acordo com o mundialmente famoso economista Paul Zane Pilser, estamos no meio do crescimento de negócios baseados em casa, que não mostra sinais de recessão. E trabalhar em casa significa não ter mais que se locomover. E não ter mais chefe. Você escolhe quando trabalhar, como trabalhar e com quem trabalhar. Você sabe como era antes. A única forma de assegurar uma aposentadoria e um bom seguro de saúde era trabalhar como empregado de uma empresa. Não é mais. Negócios baseados em casa não é uma onda do futuro. É uma onda do presente. Assim como a reportagem da revista Fortune relatou, esqueça o Olerite, seus dias de emprego acabaram. É um mundo de empresário agora. De fato, recentes mudanças na legislação tributária dos Estados Unidos nivelaram as condições, dando aos empresários domiciliares o mesmo tipo de benefícios de impostos dados a funcionários de empresas. Repetindo, ter um negócio em casa permite que você obtenha benefícios substanciais, isso pode significar uma economia sensível para você. Criar o seu próprio negócio, começando do zero, pode ser caro e arriscado, mas não com vendas diretas. Por quê? Porque uma empresa de vendas diretas típica lhe fornece todas as ferramentas, sistemas e treinamento que você precisa para começar e ter lucros imediatamente, e com baixo custo para abrir o negócio. Esta facilidade de início faz das vendas diretas um método prático e acessível para milhões de pessoas terem uma receita adicional, trabalhando meio período, sem deixarem seus empregos. Este foi o aspecto das vendas diretas que chamou a atenção do autor de best-seller e especialista em planejamento financeiro, David Bach. A perfeição das vendas diretas é que tudo está pronto para você. Você só precisa encontrar uma empresa bem conceituada que ofereça um produto ou serviço no qual você acredita e pelo qual possa se apaixonar. E Gene Collins, autor do best-seller Construído para Durar e de Bom para Ótimo, resume as vantagens das vendas diretas desta forma. Este negócio oferece a forma mais sistemática para indivíduos comuns alcançarem o sucesso econômico. Talvez o motivo mais forte para todo este impressionante sucesso e extraordinária popularidade das vendas diretas seja simplesmente este, Qualquer um pode fazer. O sucesso em vendas diretas não exige formação especializada ou experiência em administração. Você não vai encontrar limitações, nem discriminação de sexo. O autor do best-seller mundial Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, Stephen Covey, diz É uma oportunidade empresarial onde as pessoas podem usar seu talento e sua paixão para um bem maior. Empresas de vendas diretas fazem parte da estrutura dos Estados Unidos há mais de 100 anos. Mas nos últimos anos a indústria começou a decolar, à medida que bem conhecidos especialistas em negócios e as 500 empresas da Fortune começaram a apostar neste extraordinário sucesso. Sendo um especialista em investimentos na Bolsa de Valores, Warren Buffett, Chocou a Wall Street em 2002, quando comprou uma grande empresa de vendas diretas para sua companhia holding, a Berkshire Hathaway. Buff agora possui três empresas de vendas diretas e diz, é o melhor investimento que já fiz. E Warren Buff não é o único. Uma constante torrente de grandes investidores viu o futuro e está apostando também. Da Hallmark Cards, Ryder Digest, Sir Richard Ramsey, o bilionário por trás da Virgin Records, Virgin Atlantic Airways, do Citigroup a Time Warner. Todos estão subindo a bordo. E agora você sabe por quê. O seu sucesso é impulsionado pelo boca a boca, através de empresas baseadas em casa, com baixo risco e alto retorno. E qualquer um pode fazer, independentemente da sua idade, condição financeira, formação ou experiência. Para os 13 milhões de americanos e 55 milhões de empreendedores no mundo, já estão no negócio estão decolando se você está preparado para começar a construir seu próprio negócio de vendas diretas fale com a pessoa que fez a apresentação deste vídeo para você